E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos conversar um pouco a respeito de artérias e veias. Na verdade, eu quero falar das duas e eu quero apontar as diferenças de cada uma delas. Ambas são vasos sanguíneos, mas tem uma diferença entre como elas funcionam ou o que fazem, né? E aqui você tem o seu coração e, saindo dele, está a aorta, e no vídeo anterior eu fiz um desenho da aorta e mostrei as suas ramificações. Então é importante você ver esse vídeo. E eu vou colocar ela aqui agora esticada. Eu posso até colocar algumas ramificações aqui, mas esse não é o objetivo dessa aula. Ou seja, eu só quero mostrar aqui que tem algumas ramificações. Não precisa fazer sentido, tá? Ok, aqui nós temos as veias e eu vou esticá-la também. E vamos dizer que todas as veias estão conectadas a essa veia que volta para o coração. E eu posso colocar essas ramificações aqui entrando nessa veia. E nós sabemos que as veias e as artérias estão tentando enviar e receber sangue dos capilares. Então, deixa eu colocar aqui mais ou menos, como que os capilares se parecem. então Nós temos alguns capilares aqui e outros aqui também. E, claro, você sabe que na vida real não existem só três capilares que eu estou desenhando aqui. Né? Ou seja, na realidade, você tem milhares e milhares de capilares. E não vamos esquecer que eles são encontrados em diferentes partes do corpo. Por exemplo, você pode ter aqui um osso e vários capilares nele. E esse segundo capilar pode estar indo para o seu rosto, vamos dizer aqui especificamente o seu nariz, e esse terceiro capilar aqui pode estar indo para os seus pés, ou seja, para que você tenha sangue nos pés. Então, você tem diferentes partes do corpo recebendo capilares, e o sangue começa no coração a ir para os capilares através das artérias e, então, retorna por todas as nossas veias. E o que eu quero te mostrar nessa aula é que isso acontece de forma muito simples. Você sabe que existe uma circulação sistêmica, não é? E você sabe também que existe a circulação pulmonar, correto? Então, com que ela se parece? Deixa eu desenhar isso aqui, ou seja, eu vou desenhar a circulação pulmonar. E nós vimos em outros vídeos que tem sangue indo para os pulmões num sistema de pressão bem baixo. Nós falamos anteriormente disso. Nós falamos sobre o sistema de alta pressão e de baixa pressão. Então, só lembre que essa é a forma com que isso chega aqui. Você tem sangue desoxigenado ou sangue nos vasos azuis meio que indo para cima dessa forma, e essa aqui seria a artéria pulmonar. E nós temos uma veia trazendo sangue de volta ao coração com oxigênio nele. Então, essa é a circulação pulmonar. Então, você tem a circulação pulmonar e você tem a circulação sistêmica. E eu já vou falar porque eu desenhei a artéria pulmonar na veia azul e porque eu desenhei a veia pulmonar em vermelho ou seja vamos pensar nisso daqui a pouco nesse momento vamos pensar como funciona as artérias e as veias em geral em geral eu penso em artérias como tirar sangue do coração eu acho que essa é a maneira mais fácil de descobrir exatamente o que é uma artéria portanto as artérias estão tirando sangue do coração deixe eu colocar então uma setinha aqui já as veias estão trazendo o sangue de volta. Eu também posso colocar uma setinha aqui. E aí esse se torna o nosso primeiro ponto, o ponto número 1, um, que é a direção do fluxo. E mesmo se você olhar para o sistema pulmonar, você vai ver que isso ainda é verdade. Ou seja, as artérias estão tirando sangue e as veias estão trazendo o sangue de volta para o coração. E aí, nós temos o número 2. Como você pode ver, as artérias estão em vermelho na maior parte. E, de modo geral, as artérias estão trazendo sangue oxigenado que estão trazendo para os tecidos. E, em seguida, as artérias carregam o sangue desoxigenado que elas estão trazendo de volta dos tecidos. E aí, o número 2 é sobre a cor. Deixa eu colocar isso aqui. Aqui seria como um pequeno glóbulo vermelho com hemoglobina, ainda é chamado de glóbulo vermelho, mesmo que sua cor seja mais azul aqui. Isso porque ainda tem hemoglobina nele, mas a hemoglobina aqui embaixo não tem mais oxigênio, e por isso a cor parece bem diferente. Portanto, a cor do sangue arterial, geralmente é vermelha, Devido ao fato que tem oxigênio, de que o oxigênio está ligado à hemoglobina. E menos oxigênio está ligado no lado venoso. Então, é por isso que fica azul. Mas, claro, eu vou colocar um asterisco aqui, uma estrelinha, né? Porque nem sempre isso é verdade. Você pode ver aqui na circulação pulmonar que isso não é verdade. Deixa eu colocar isso aqui para enfatizar bem. Ou seja, que é o inverso do que eu falei porque a artéria pulmonar está indo levar sangue sem oxigênio e a veia pulmonar está transportando o sangue oxigenado, ou seja, o contrário do que eu tinha afirmado. Mas, claro, essa é uma exceção à regra geral, onde as artérias parecem vermelhas e as veias geralmente parecem azuis. Então, esses são dois pontos diferentes entre as artérias e as veias. Vamos continuar falando a respeito disso. Então, agora você sabe que as artérias são de alta pressão porque o coração está bombeando sangue e, por isso, vai estar sob muita, muita pressão. E aí, eu imagino que as artérias são como um rio, um rio de fluxo rápido. Por isso, você pode pensar nisso como um fluxo rápido de alta pressão. E aí, essa é a terceira diferença. Então, a terceira diferença é que é um sistema de alta pressão. Ah, uma outra coisa que nós podemos pensar também é que não há tanto volume nas artérias, ou seja, não há muita coisa nas artérias. Realmente, é um sistema de baixo volume. Eu vou escrever aqui o um volume bem pequeno para você entender isso. Agora, as veias são o oposto. Elas são um tipo de sistema de grande volume, e eu posso escrever aqui volume maior, e elas apresentam baixas pressões. Posso colocar aqui a pressão bem pequenininho, só para você ver que uma é oposto da outra. E se você quiser saber a quantidade de sangue em termos de porcentagem, você tem 5% de sangue no coração, você tem outros 5% nos capilares, você tem cerca de 10% ou mais nos pulmões, e aí nós já temos 5 com 5, com 10, 20%. E nós temos cerca de 15% nas artérias, ou seja, não é muito sangue, né? E nos sobram 65%, e cerca de 65% do sangue estão nas veias, lembra? As veias têm mais volume, né? E isso é muito importante, porque cerca de 2 terços do sangue em qualquer momento, está nas veias e em suas ramificações. É claro que o meu desenho não representa muito bem isso, né? a proporção não está tão correta assim. Eu posso até apagar aqui e representar essas veias mais ou menos assim, para te mostrar que tem mais volume, ou seja, como se fosse um lago gigante de sangue. Então, é mais ou menos assim que seriam as nossas veias. Né? Ou seja, você tem pressões baixas, mas você tem muito volume. Então, esse seria o nosso terceiro ponto, um sistema de alto volume. Bem, vamos lembrar, nós falamos a respeito da direção do fluxo, nós falamos a respeito das diferentes cores, e nós falamos também que as artérias são um sistema de alta pressão e baixo volume, enquanto as veias, são um sistema de alto volume e baixa pressão. E será que existem outras diferenças? Sim, nas artérias, por exemplo, você não tem válvulas. Então, aqui o nosso número 4. Então, não existem válvulas nesse sistema arterial. Já no lado venoso, você possui válvulas. Você tem essas válvulas que se juntam aqui, e o sangue passa por aqui, e você tem essas válvulas aqui também, que mantém o sangue na direção certa. Então, esse seria o quarto ponto de diferença entre as veias e as artérias, ou seja, um sistema de válvulas. E isso pode ficar até um pouco confuso, porque você pode pensar, bem, o coração também não tem válvulas. Sim, o coração também possui válvulas, mas as veias têm um tipo diferente de válvula, e é isso que mantém o sangue fluindo na direção certa. E você nem precisa disso no lado arterial, porque as pressões são tão altas que o sangue é forçado a ir de algum jeito. Já nas veias, que nós associamos ali a um lago, é como se você tivesse mais água e, por isso, é útil você ter válvulas mantendo o sangue na direção certa. Vamos dizer que você sofreu um acidente e cortou uma grande artéria. O que vai acontecer? Se você interromper o fluxo aqui, você vai ter sangue jorrando, porque tem muita pressão. É mais ou menos isso que você tem quando você corta uma artéria, e isso é pelo fato de ter uma alta pressão. Agora, no lado venoso, se você tiver uma interrupção do fluxo, vai parecer diferente. Vamos dizer que você tenha um corte aqui, você vai fazer um grupo de sangue aqui, um grupo de sangue antes de coagular. E, novamente, isso é porque você tem uma pressão baixa. Nesses casos, geralmente aparece um hematomazinho, mas não chega a jorrar sangue. Então, essa é mais uma diferença entre as veias e as artérias, mas acaba você voltando no sistema de pressão alta ou pressão baixa. Né? Mas é isso aí, pessoal! Até a próxima aula!